Vocês por acaso sabem o que essas skins têm em comum? Não sabem? Tudo bem, eu conto para vocês. Essas são as skins mais baratas de todo o CSGO. Todas elas você encontra por cerca de 12 centavos no mercado da Steam. Isso é a Steam. Pesquisando por aí vocês conseguem até mais barato. Agora por acaso vocês sabiam que a skin mais cara de CSGO do mundo está avaliada em mais de 7 milhões e meio de reais? Bizarro, né? Que skin vocês acham que é? Comentem aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Hoje, as 10 skins de CSGO mais caras do mundo em 2023, um spoiler dessas 10 só há uma uma skin de vaca, csgo.net é o melhor site para abrir caixas e ganhar skin de CSGO, para depositar, utilize o cupom MATILHA e ganhe 40% de bônus, exceto se você for depositar mais de 100 dólares para quem for depositar mais de 100 dólares, utilize o cupom 100DOG com esse cupom você ganhará 100% de bônus, ou seja, você irá dobrar o que depositar, csgo.net, o link do site tá aí na descrição, lembrando, só para maiores de 18 anos décima colocação, a KK47 Wild Lotus Factory New com float especial, float 0.002, é uma skin avaliada em cerca de 180 mil dólares, mas ela não custa 180 mil dólares por conta do float afinal, uma Wild Lotus Factory New comum, hoje no mercado, vale cerca de 8.800 dólares, então não faria sentido um float desse ter um overpay de mais de 170 mil dólares, óbvio que não, essa Wild Lotus tem esse valor por conta de seus quatro adesivos Titan, todos gráficos, todos de Katovita 2014, pra quem não sabe, esse é o adesivo mais caro do CSGO ele tá avaliado em cerca de 50 a 60 mil dólares, e pra quem não sabe, quando você cola um adesivo na arma, você não está agregando 100% do valor do adesivo na skin, isso não faria sentido o adesivo tem esse valor solto quando você aplica em uma arma, óbvio ele agrega, e nesse caso do Titan agrega muito valor à skin, mas obviamente não 100%, pra você criar uma skin dessa hoje, você vai gastar aí cerca de 250 mil dólares mas a única Wild Lotus que existe no mundo com esses adesivos O preço mínimo dela gira em torno de 180 mil dólares Que, convertendo para reais, dá pouco mais de 915 mil É muita grana, cara Na nona colocação, uma skin de AWP Que foi lançada junto da K47 Wild Lotus Que no caso é a AWP Gangner Tanto ela quanto a K47 Wild Lotus Chegaram ao CSGO em 2019 na Operação t Fragmentada Elas são skins de coleções diferentes Porém, cada uma é a skin mais rara de sua coleção uma Gander Comum, Factory New, hoje no mercado, custa cerca de 9 mil dólares, então ela é um pouco mais cara que a Wild Lotus, mas essa que ocupa a nona colocação, vale de 190 a 200 mil dólares, isso porque, além de ter um float bom, 0.003, ela também possui quatro Titans, e nesse caso, a combinação é muito mais agradável do que a da décima colocação, afinal, aqui estamos falando de uma Alp azul, com adesivo azul, né? no caso, quatro adesivos. A Wild Lotus é verde, com alguma as flores vermelhas combina muito. Outra curiosidade é que essa Gangner possui uma irmã gêmea, pois a outra, com float muito próximo 0.004, também com 4 Titans, que tem o mesmo preço da 0.003. Não é o 0.001 de diferença no float, que deixará uma um pouco mais óbvio. A 0.003 é um pouquinho mais cara, mas a diferença é pouca. Então podemos dizer que essas duas ocupam a nona colocação. Em oitavo lugar, uma HAL. No caso, uma HAL Factory no Star Trek que por si só, já é a skin de m 4 a 4 mais cara do jogo, eu tenho uma, sem nenhum adesivo, e mesmo assim ela já custa cerca de 13 mil dólares já, essa aqui assim como a minha, também não é duplicada mas possui um float muito melhor 0.003, enquanto a minha é uma 0.04, além disso ela possui quatro adesivos holográficos iBuyPower by Power de Katsuvita 2014, que pra quem também não tá ligado, é o segundo adesivo mais caro do CSGO, avaliado em cerca de 45 mil dólares essa skin também possui uma arma gêmea, por coincidência também, né? a única diferença é que a sua irmã tem um float 0.004 e elas estão avaliadas em cerca de 210 mil dólares outra curiosidade é que a skin da décima posição da nona e da oitava, que no caso é hall todas pertencem ao mesmo dono, que é esse cara aqui, que tem possivelmente o inventário mais caro do mundo, se vocês querem um vídeo só sobre o inventário dele comentem aí que eu posso trazer, a skin da sétima posição custa de 210 a 215 mil dólares e ela só tem uma diferença pra essa minha, essa minha skin de AK é uma K47 aquecimento de aço Blue Jam Com o melhor pattern possível pattern 661 E ela já vale de 55 a 60 mil dólares A diferença é dessa A única diferença é que a minha não tem o um contador de kills Ou seja, ela não é StatTrak E é a única 661 Star StatTrak Limpa, sem nenhum adesivo Importante falar também que não existe nenhuma A K47 661 Factory no StatTrak E é isso que faz essa Minimal Minimoware StatTrak ser tão cobiçada E consequentemente, tão cara Na sexta colocação uma skin que nesse momento Está no inventário do Monese Mas a skin não é dele Inclusive, essa mesma skin Há pouco tempo esteve no inventário do Simple É uma AWP Dragon Lore Factor New Com float muito bom Float 0.00003 Além disso, ela possui 4 iBuyPowers. Powers Essa skin foi criada há muito tempo atrás E quando ela foi criada Ela ainda era a AWP Dragon Lore com o melhor float do mundo Inclusive tem vídeo registrando esse momento Onde o cara colou esses adesivos O que ele não esperava possivelmente É que pouco tempo depois essa skin se tornaria a com quarto Melhor float do mundo, hoje inclusive A AWP Dragon Lore com o melhor float do mundo É minha, é uma com float 0.00001337 4,2069 É um float diferente e único Essa skin rapaziada vale cerca de 220 mil dólares, por ser uma AWP Dragon Lore com float fenomenal 4 AB Powers, por já ter passado Pelo inventário do Simple, agora no inventário Do Monese, enfim, é uma skin ultra especial 220 mil dólares Muita grana, eu jamais comprei e eu tô feliz com a minha. Na quinta colocação, outra K47 Blue Jane outra 661 Essa não é StatTrek Ou seja, ela não tem aquele contador de kills Ela é Factory New, com float bom Inclusive, 0.02 Mas o que fez ela ser vendida por 245 mil dólares Foi o fato, obviamente Dela, além de tudo Ter quatro adesivos Titan Holográficos de Vita 2014 Assim, rapaziada, é uma skin Fenomenal, dentro do jogo Eu até prefiro não StatTrek Porque o StatTrek, mesmo que pequeno, ele come um pedaço de um dos adesivos, é linda, eu sou completamente apaixonado e tá no inventário de um cara que tem menos de 500 horas de CSGO, mesmo assim ele decidiu gastar mais de um milhão de reais nessa casinha. Na quarta posição, uma skin polêmica, diferente, única no mundo, uma skin que eu já fiz um vídeo só sobre ela lá em 2018, é uma AWP Dragon Lore, mas é uma AWP Dragon Lore souvenir, porém alguém em algum momento da história, raspou os adesivos dourados dessa skin souvenir, que, para quem não sabe, uma skin souvenir é uma skin lembrança, que, quando dropada, tem o um adesivo do jogador que foi o MVP do round, que o pacote de lembrança que dropou essa skin foi dropado, tem adesivo dos dois times que estavam disputando a partida, e ainda um adesivo do torneio. Enfim, alguém decidiu raspar todos os adesivos e colar. Adivinhem? Quatro Titans. <risos> mano, não faz muito tempo, se não estou enganado, foi em 2020 eu inclusive fiz vídeo no canal, ela foi vendida por 250 mil dólares, rapaziada, eu pra ser sincero, acho uma loucura, porque eu acho que a graça da skin souvenir são os adesivos dourados, mas, não deixa de ser uma skin única, mas na minha opinião, ao mesmo tempo, bizarra, pra compensar na terceira colocação, também uma souvenir Dragon Lore Factory New porém, essa, ela entra no ranking das skins mais caras do mundo né mais precisamente, no ranking das 3 skins mais caras do mundo, exatamente por não ser adulterada. É uma souvenir Dragon Lore assinada pelo Pasha Biceps, e ela foi dropada dessa maneira. Nenhum adesivo foi raspado, nenhum outro adesivo foi colado no lugar, por isso que falamos que ela não foi adulterada. Além disso, o Pasha Biceps é um jogador lendário, no auge da Virtus Pro, ele era inclusive o Alper do time. Há uma outra souvenir WP Dragon Lore também muito cara com o adesivo do JW, mas nenhuma delas chegaria nem perto de uma possível souvenir Dragon Lore Factory New, assinada pelo KNS ou pelo Fallen. Essas skins aí que eu citei não existem, mas custariam pelo menos aí 500 mil dólares em Factor New. O Fallen existe sim algumas, né? porém nenhuma Factor New e... <risos> todas banidas, mas não apenas eu nesse mundo das skins, admiro skin souvenir preservada, por isso que essa skin, da maneira que ela é pela história que ela carrega, o dono já disse que não vende por menos de 250 mil dólares, na segunda colocação, uma skin que está à venda porém, o dono já avisou que só irá analisar aquela oferta que começar em 400 mil dólares então é o preço dessa skin é uma K47661 uma Blue Jam, com quatro Titans Minimal Air, StatTrek Exatamente como a skin da sétima colocação Porém aqui com quatro Titans E eu só tenho uma opinião sobre ela Eu prefiro a não Star Trek E na primeira colocação Karambit, Aquecimento de Aço Com o melhor pattern possível No caso das Karambits é o pattern 387 Existem apenas 8 dessa no mundo A chance de você dropar uma é de 1 em 25 milhões Das 8 que existem no mundo Apenas uma factor New Hoje avaliada em cerca de 1 milhão e 500 mil dólares. Essa skin, ela foi vendida em 2016 por 100 mil dólares Na época já era algo absurdo Na época ninguém imaginou que uma skin de CSGO chegaria a custar tudo isso E recentemente, de 2021 pra cá Eu não lembro agora se foi em 2021 ou 2022 Mas enfim, de dois anos pra cá O dono dessa carambit recusou uma oferta de 1 milhão e 200 mil dólares, cara A oferta aconteceu e ele recusou E é por isso que acreditamos que o preço mínimo dessa skin é de 1 milhão e 500 mil dólares Que a cotação atual dá 40%. Quase 8 milhões de reais, dá mais precisamente 7 milhões 644 mil. É muito dinheiro de verdade. Eu tenho certeza absoluta que ninguém que está assistindo esse vídeo. Se tivesse essa grana, gastaria com uma carambite. Só para vocês terem ideia, já foi feito um cálculo que diz que uma carambite dessa é dropada a cada 824 milhões de caixas que são abertas no CSGO. Olha que bizarro, mano! Não é à toa que, em quase 10 anos que a carambite aquecimento de aço foi lançada, até agora apenas 8 dessas facas foram. dropadas isso, isso é incrível, mano. É bizarro, é inacreditável. Se custa tudo isso, é porque tem alguém pra pagar e, mano, eu sou daquele cara que pensa: pô, dinheiro é seu, você gasta como quiser. Eu jamais faria isso, né? Mas tem gente que tem, tem gente que tá disposta e tem gente também que essa grana aí é dinheiro de pinga. Nesse final de vídeo, rapaziada, eu quero aconselhar vocês o swapskins.com. Ele é o primeiro site de troca de skins pay to pay. Ou seja, essas skins que estão disponíveis no site são de pessoas que estão anunciando as skins e você pode simplesmente trocá-las. Pode logar com a Steam sem medo. Vou deixar o link do site aí na descrição. E aqui, basicamente, você pode trocar a sua skin. Clicando nela e depois clicando aqui em adicionar ao carrinho. Por ser um site pay to pay você encontra aqui algumas maluquices. Por exemplo, o cara anunciou aqui uma fama, nada a ver por mais de 11 mil dólares. aqui é besteira. Tem que garimpar. Mas, garimpando vale a pena. Tem muita gente que erra, tá ligado? Coloca algumas skins aqui por preço errado, enfim. Por exemplo, essas imóveis eu conseguiria trocar por uma Desert Eagle Print Stream. E ainda me sobraria uma grana pra pegar outra skin. Então o site é interessante, vale a pena. O link tá na descrição. Quando você entrar no site, clica aqui, ó. Em ativar o promo code e aí coloca o cupom DOG, você vai ganhar um baita bônus. E é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu Rinho, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal 337 fa No